Hum, tudo bem? Ó? Tudo bem, Pajussé. Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E como vão as ondas do saber na sua vida? As ondas do saber vão permitindo o saborear de cada momento. Elas vão... A onda quando chega na praia ela faz o quê? Ela, ela, ela, ela dá uma, faz uma carícia na praia e volta para o oceano é, Ela quebra, né? Quebra na praia é. é Mas uma onda bem calminha, então ela só sobe um pouquinho na areia e volta Isso Sem maçaroca Isso, ela acaricia a areia da Você praia Você sabe o que é uma maçaroca? Não sei o que é uma maçaroca. É quando que... você vai pular onda muito grande e você pula na hora errada e ela te dá uma rasteira. <risos> Aprendi uma palavra nova. Imagina. É muita, muita, muita informação importante, né? <risos> então, que, que a vida não pratique maçarocas com a gente, né? É verdade, mas tudo começou quando o ser foi lá pular a onda também, né? Estava a onda seres, em seu lugar. E que os seres escolham praias sempre gostosinhas, né? E que os seres cuidem das praias. E que as praias cuidem dos seres. Imagina uma situação: a pessoa vai à praia, uma praia, que há o costume de se banhar que não precisa ser regra, tá? Tem muitas praias no mundo que não, as pessoas não têm costume de se banhar. Existem praias que nem tem areia, né? Machinha? É verdade, eu vivi num lugar onde a praia tinha pedras. Uhum. Não, era, não era bem... Ah, acho que o termo praia é quando tem areia, né? Mas, mas bom, onde uhum. o mar chegava no local só tinham pedras. Então as pessoas tinham o costume de olhar e ali admirar o, o a paisagem e tudo mas não havia costume de se banhar hein? sim e também era frio sim mas enfim dentro dessas dessas condições os seres que são os seres que vão à praia que têm ou existe o costume de se banhar imagine um ser educado gentil que não suja a praia Que tem um comportamento humano sadio Não tem maçaroca Não tem Não tem maçaroca entendeu, um Por Porque não tem maçaroca Porque a pessoa é serena Tranquila E presta atenção Si, si, si, si, si, si, si. Entendi, um Mas... Como mas os eu... elementares da praia vão avisar a maçaroca se a pessoa não tem ouvidos, não dá ouvidos? Ah, entendi. Tá bom, se eu entendi então é porque o que causa a maçaroca é um problema de timing, certo? A pessoa vai, vai interagir com a onda, ela não calcula bem aquela interação e acaba uh, se tornando uma, uma situação meio de... De, de, de... Não era o que ela esperava, certo? ela queria só pular a ondinha E esse timing para estar tá tudo certinho, harmonia com o ambiente Depende da pessoa também estar com serenidade para se sintonizar com as informações ali daquele ambiente Sim, imagina Uma pessoa não é mal educada porque ela quer Ela não é porquinha porque ela quer Ela não suja a praia porque ela quer É uma questão de timing também Entende, um agião? É muito raro uma pessoa que joga o copo de de alguma coisa. Joga plástico lá na praia, prestando atenção. Entende, um agião? Porque se a pessoa presta atenção, ela está em serenidade. A própria praia e seus cuidadores falam assim. Você não faz isso, não. Pega o lixinho, pega. Entendi, maxi. Hoje já temos isso, hein? Vamos cuidar. Sabe a turma do Deixa disso? Tá aí, ó? Tô escutando a turma do. Que é a turma do Deixa disso? Eu tinha escutado esse termo mais relacionado a conflitos. É, mas é um conflito jogar sujeira na praia. É verdade, é sujar a própria casinha. Sujar o planeta. Sim. Destruir as coisas, né? Conflito pesado, né? Nossa, Então são os amiguinhos que fazem parte do mundo invisível. Que falam com as nossas inteligências, que interligam coisas além da nossa inteligência concreta, nossa inteligência consciente, né? graças a Deus, hein? então para José para que as pessoas tenham a sensação de que não escutam então esses esses sinais essas mensagens não é essa comunicação inteligente entre planeta e e ser que vive no planeta ah, é preciso haver uma desconexão então em algum nível? Sim, uma dissociação de si e ao meio. Mas a gente entra na brincadeira, a gente encarna, certo, bebezinho conectado? Ou isso pode acontecer antes mesmo do ser entrar, fazer o login no sistema? No não, trabalho? não, já está conectado. Então o ser começa conectado? Sim. E por que esse sinal se perde? Ambientação. Mas essa ambientação envolve só a família, onde o ser ah, foi ali acolhido, inserido, para passar os anos da fase da experiência humana chamada de infância, ou envolve também o um ambiente no qual a família em si está inserida? Por exemplo, o um ambiente econômico, um o ambiente cultural, o ambiente social? Tudo. Todos os aspectos. É de responsabilidade humana cuidar dos humanos. Ó. Há uma certa arrogância, sabe? Como assim, Pajacela? Tem a escola, tem... Pelo menos no Brasil, né? Sistema de educação, sistema de saúde, núcleo familiar, apoio social ao núcleo familiar, apoio psicológico ao núcleo familiar, apoio social no aspecto do bairro aonde a pessoa mora. Há muitas ferramentas, mas há uma certa arrogância de se achar. Que o ser humano tem todos os dados para ser um adulto perfeito. E quando o ser humano chega à fase adulta e não teve todos os dados, ele é cobrado por isso. Quando ele chega à fase de adolescência e não teve todos os dados, ele é cobrado como se tivesse. Então há muitos aspectos que num cenário hipotético perfeito seriam. Fundamento para um adulto pleno e sereno, e não ocorrem na vida prática, causando esses problemas de dissociação do meio e não pertencimento às estruturas do planeta. É um problema generalizado. Mas ao invés de atacar o problema, vamos acolher o problema e vamos corrigi-los aos poucos. Causando serenidade no topo do iceberg. Ao invés de atacar com serenidade aonde ele é mais forte, que é debaixo d'água, onde ele tem ele tem todo o suporte da água em uma temperatura extremamente baixa vamos fazer uma fogueira lá no topo inevitavelmente esse iceberg vai diminuir na é verdade minha filha é, acho que vai começar a derreter derrete aí vai derretendo vai derretendo derretendo derretendo e até a parte que está submersa vai começar a emergir pois nós estamos derretendo lá da pontinha devagarzinho com carinho acolhendo interagindo e quando a gente vê ele já nem tem mais capacidade de flutuar e se parte devagarzinho igual água na pedra tem que ser. vamos ensinar ao invés de reaprender com gentileza e carinho graças a Deus graças a Deus e aí um dia o iceberg deixou de ser iceberg virou mar o oceano de novo e nem notou nem percebeu ou pode virar iceberg de novo ou as partículas de água evaporam e se condensam em neve nos polos e eles viram uma geleira e novamente se torna iceberg graças a Deus graças a Deus não? Ah, é que eu achei que você estava usando a analogia do iceberg como um estado desconectado Porque o iceberg, ele é um, um bloco, né, de gelo separado do resto da geleira Eu sei, eu estava usando assim Mas até ele se separar, ele tem um ciclo dele, ó É longo, mas existe Mas se ele volta a ser iceberg de novo, então, se eu estou acompanhando a analogia ele tá desconectado outra vez é mas não é problema ser Iceberg problema é você ser. Uh, eu só usei o Iceberg porque ele parece muito sólido e difícil eu criei esse a referência para analogia com o ser humano e seus problemas viu? então dá para de de derreter o Iceberg com carinho assim como aprender novas novos truques viu? Tá bom, então tá bom, foi um exemplo do, do, do processo e não do Estado. Exato. Não, há, não foi tão brilhante quanto você presumiu. Não achei um sim É porque eu achei que, de alguma forma, o, o Estado, o Iceberg, não era desejável e por isso... que não tenha foi... derretido. Não tem problema. Iceberg não tem problema. Mas o processo de transformação então pode ser gentil, tranquilo e sereno. Pode. Já temos condições para isso. aceitação também é importante. Mas aí vai da dinâmica de cada um, assim, ó. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, a, analisando aspectos e dados que os seres trazem, é o, o apego, né? Teimosia e. E. Acha? Como que eu posso dizer sem parecer ser chato, né? Eu diria que o controle, né? Controle? Um controle dissociativo, né? Mas a gente Mas... vai esclarecendo, as Mas pois, é o ser que, que adotou essa estratégia de alienação e separação do, do meio. Ah, ele não fez, porque se ele, se você entra na brincadeira conectadinho e ele se desconecta, ele não se associou porque as coisas estavam maravilhosas e o meio estava cuidando dele. Então, como você, ah, como é que você? Como você sai dessa vontade de controlar as coisas se ele não tem confiança e se não há indícios do meio de que a confiança é é, é a melhor estratégia? É, se ele tá ouvindo a gente já tem indícios, né? E a gente vai esclarecendo esses indícios, não, assim, ó? Esse esclarecimento é fundamental para que ocorra fundamento e suporte, para a estabilidade, para a serenidade, para alianças que representam confianças, e gerem satisfação na interação Anjian? Então ele, o ser pode prestar um pouquinho mais atenção e notar que o ambiente mudou? Anjian? E na verdade não é questão de prestar atenção porque às vezes gera mais autocobrança mas professores, mestres todos estão aí, pessoas dando opinião se a pessoa tá ouvindo o YouTube aqui, só o YouTube já tem bastante opção. Não tô nem falando da gente. Tem tanta coisa boa. Tanto rapazinho e mocinha gente boa. Na verdade. Ah, é, tem muito conteúdo que eu considero bom. Eu também. Não que eu fique muito tempo no YouTube, né? Menos do que eu gostaria, na verdade. Mas... Tem muita coisa boa Existe os caminhos bons Estão disponíveis Os caminhos da descoberta de si Mas também tem, tem as gente... coisas As fraquinhas né minha filha O que é isso? Tem muita gente que gosta de Se dar bem em demérito Do outro Que acha que merece mais Do que Uh, o outro em demérito do outro A uh, se acha especial No sentido dissociativo do termo Tem muita coisa uh, Muitos padrões em, em reflexo De uma estrutura inadequada E padrões inaptos Para cuidarem dos seres Que infelizmente uh, Refletem uma dinâmica mental que dissocia o ser do seu caminho natural. Felizmente, as coisas vão indo para um caminho não bom. E nós estamos aqui para pegar na mãozinha e falar assim, volta para o caminho bom, meu filho. Volta para o caminho gostoso. Sim. José, você mencionou Que os seres têm apegos ah, o, o, o que é? O que é isso? Apego. O que é apego e apego Imagina a que uma vez a pessoa Supostamente Se deu bem em demérito da outra E isso aconteceu Uma, duas, três Virou um costume E a pessoa se prende A isso não aceitando outras hipóteses Pois ela vai Querer ter um resultado positivo, sem se importar com outras pessoas. Isso se torna um vício, ó? Mas, José, até que ponto vai essa... Uh, aplicação, desse princípio, não, aplicação desse princípio, porque, por exemplo, se estamos inseridos num sistema capitalista, onde é lícito uh, buscar a maximização dos lucros e para que isso se faça é preciso minimizar o, o, a compensação que se dá aos, aos, aos que justamente trabalham para possibilitar aquele, aquele aquele aquele esforço colaborativo chamado corporação chamado empresa um, não teria que as coisas não teriam que mudar também a nível socioeconômico, ah mas para mudar grande muda pequeno, lembra da fogueira do Iceberg? Como assim? Para mudar grande, mudar nível socioeconômico, mudar nível macro É legal mudar o ser, mudar, escolher diferente, escolher escolher viver tranquilo. Ó. Esses reflexos ele normalmente é, fazem as pessoas olharem para seus próprios padrões e aceitarem esses padrões para que essas pessoas mudem. Ó. Só que às vezes é desafiador. A pessoa projeta desafio, projeta dificuldade. Então é muito bom que a pessoa tenha confiança e uma boa estrutura para poder seguir o seu caminho de descoberta e mudança sem que ela tenha medo de ser maltratada, ou sofrer, ou não ter benefícios, ou ter menos benefícios e etc. Mas Peixe, ser acho mais complicado porque como que a pessoa não vai ter esse medo se ela no momento está numa situação de carência desses recursos, por exemplo, então quer dizer é uma situação presente, que ou recurso? se ela observa outras pessoas. É porque você falou de, de não ter recursos materiais, de não ter benefícios, de não ter. Não, não, eu disse, isso aí eu não disse. Eu disse que a pessoa quer se dar bem e de mérito do outro. Ah, entendi. Eu tava, eu tava pensando numa situação da pessoa que o outro está se dando bem no mérito dela, eu tava pensando, Ah, não, não. Isso não, aí já é outro assunto. No, no ser mais frágil da história e não no ser que tem poder ali pra... Não, a pessoa pra tá... Pra uma relação diferente. É, tô falando do abusador, não do abusado. Isso, e eu tava pensando no, no abusado. Sim, tem seu mérito, mas a minha construção da narrativa não vai lidar bem com, com o, o, o, o abusado, pelo menos nessa conversa, porque eu não vou conseguir traçar né, uma, uma, uma narrativa que consiga explicar depois das coisas que a gente disse, né? Seria uma nova conversa, uma nova forma, assim ó. Tá tão gostoso essa musiquinha, você tá ouvindo? Eu estou ouvindo uma musiquinha, mas eu acho que não é a mesma que a sua, parece. Acho que estamos em estamos numa bolha comum onde conversamos, mas acho que estamos em umas bolinhas separadas. Musiquinhas separadas. A... A uhum. Que gostoso. Isso é bom porque é isso dá liberdade, né? Sim, sim. Liberdade de, de configurar o ambiente do jeito que se gosta no ambiente pessoal. Perfeito. Então, é, só para finalizar, é muito importante a pessoa ela traçar padrões de consistência. Se não tá bom e não está dando certo, buscar explicações sobre esses padrões para poder ter um suporte que faça sentido para o seu sentir e para sua alma para o que você nutre, para as mudanças que você almeja, é bom, confiar em si mesmo, confiar na sua, na sua, no seu desejo de que tudo dê certo que as coisas fiquem bem, independente das crenças que venham à tona em contrário ou contra isso, é bom, então viver bem, viver bem é bom e é direito, Vamos ajustando. E se não tiver bom, pode me procurar. Hein? Tá certo. Combinado. E aí tem a lição do curso de milagres, né? Isso, pode dizer. É, a lição 177. A, <risos> a lição 177. Deus é só amor e, portanto, eu também. E. Ela é curtinha, são só duas ideias centrais. Não há morte, o Filho de Deus é livre. Mas, para dizer, a gente está no meio de uma pandemia. Como, como não há morte, o Filho de Deus é livre. Não há morte dissociativa. Então, no sentido de que a vida continua. O ser vai mudar de dimensão, mas a vida continua. E nessa dimensão ele vai ser acolhido, cuidado e ter novas escolhas. Sim. Por exemplo, imagina que existam viagens interestelares, hã? Sim. Mas imagina que não existe para a Terra. Poxa, então parece que os seres humanos estão presos na Terra, hã? Ah, não quer dizer que não tá preso não, parece é como dizer que os índios... É, não, nem sempre quem tá ali quietinho na dele tá preso. Pois é, é o mesmo princípio da pandemia. É ruim? É. Seria melhor se não tivesse? Sim. Seria melhor que os seres humanos tivessem tecnologia pra viajar entre as estrelas? E trocar informações, conteúdos e expansões da civil ci sua civilidade e da civilização de outras espécimes? Ah, sim seria. Mas por enquanto não é. Então faremos nosso melhor com o que temos. Porque tudo vai melhorar. O quanto antes, ó. É, eu acho que enquanto a gente estiver sujando as praias e poluindo as coisas. Não sei se estamos prontos para sujar outro lugar. Eu não sei se seria bom. Mas, Pai José. Porque isso tem a ver com o não há morte, o filho de Deus é livre. Porque não há é morte, mas para aqueles que acham que a morte existe, parece que a finitude é inevitável, né? Ah, entendi, porque ainda estamos, digamos assim, desconectados de uma certa forma. Hum. Você está desconectada, mas bem menos do que você estava antes, viu minha filha? Mas pois eu tô pensando é porque a sua analogia foi com um tô planeta onde não há conexão interplanetária ainda. Então é uma, uma aparente desconexão porque não há como ir de maneira, digamos assim, consciente, contínua a um outro lugar. Sim. Mas então você usou essa analogia porque a morte, o que a gente chama de morte, faz essa ponte? É ou também ou no outro aspecto de que se não está disponível nesse momento amanhã pode estar, então faremos o melhor com o que temos hoje entendi um e que todos sejam cuidados para que possam viver da melhor forma do melhor jeito com a melhor infraestrutura Entendi, um agião. Entendo. E se... Que não, não dá pra ser hipócrita, né? Tem bastante gente passando por situações não boas. Mas estamos trabalhando pra que elas tenham condições e que tudo ocorra da melhor maneira possível. E pode dizer quem, quem está... Dissomando, de, de desencarnando, transicionando nessa agora, nesse estágio do processo já está sendo acolhido de uma maneira melhor do que alguns relatos de que, do que acontecia antes? Tinha. A não ser que a pessoa negue, né? Isso ainda acontece. Mas se a pessoa nega, ela pode ainda ficar à deriva, abandonada, ainda é um sistema que tem uma certa negligência nesse ponto. Aí ela entra em processo de imersão na ilusão de abandono, né? Como é que você tava fazendo hoje? Realidade virtual. Esse é o um nome ah, bonito. Um nome numa... chique. É, tava numa conferência em, em realidade virtual. Sim. Mas é rapidinho depois a pessoa cansa de brincar e fala: Vou embora. Tá bom. Então entra aqui nesse carrinho de golfe. Então, assim que ela decide diferente, tudo muda à volta dela. É como quando você cansa de brincar lá na realidade. só Você tira o óculos de realidade virtual e tudo muda à sua volta. chato. Tá bom. E por que, que ainda precisa ser assim, pode dizer? Eu não sei. Muitas pessoas, para eu dizer o porquê, Mas, Mas aparentemente. Eu... Oi? É, eu não sei, não sei, eu não sei por que, que o ser escolheria a dificuldade, se pode escolher mais cuidado, é. o sistema com mais cuidado. É. Bom, então, o outro, outro pensamento é, agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Pois é, parece que faz mais sentido, né, minha filha? Faz mais sentido? Faz, mas pensa bem, como que o ser que se sente um com aquele que é a nossa fonte não se permitiria ser, então, cuidado que todos os outros seres, certo? Em todas as outras, todos os outros reinos também são um com aquele que é a nossa fonte. Então temos uma fonte comum. Então confiar no outro é confiar em mim mesma. Pois é. Não. Tá certo. Tá bom, pode ser. Será a mudança que eu desejo ver no mundo. Exatamente. Tá bom. bom quer ser. vai ser uma, um exercício de desapego, de desapegar, de desejar que tudo mude a minha volta primeiro. Se eu posso mudar o meu pontinho consciente que eu represento. Exatamente. Tá bom. E se todo mundo fizer isso, teremos praias paradisíacas. Hein? Tá bom, mas... Enquanto não fica toda a praia paradisíaca, eu posso criar um pequeno oásis ali onde eu me encontro. Sim, e tem muitas praias boas para você ir. Tem mesmo? Parece, ser essa verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom prazer. Muito bom. Deus é seu amor e, portanto, também. E você também, e nós também, e tudo no todo. É isso? Sim, ó. Graças a Deus. Paz, não? Gratidão, pai José.